Salve, salve, minhas guerreiras! Eu sou o professor Emílio Júnior. Nesse vídeo ele está fazendo parte daquela promoção Quero ganhar minha bicicleta ergométrica no dia 31 de dezembro de 2019. Para isso, basta você deixar aí nos comentários o seu cérebro e a cidade de onde você está. Vamos fazer um treinamento hoje que é um abdominal que eu gosto de fazer. Ele é um abdominal em pé da seguinte forma. Pés paralelos. A largura do seu quadril, pés paralelos à largura do seu quadril. Você vai posicionar ambas as mãos assim, ó, na lateral da sua cabeça, dessa forma assim. Você não precisa entrelaçar, passar a mão por trás, não. Eu quero só a ponta dos dedos da sua mão, encostando aqui nessa região aqui lateral da sua cabeça, que é conhecido como têmpora. Então, na lateral da sua cabeça, você vai encostar ambas as mãos dessa forma, ficando assim mesmo, do jeito que eu estou. Agora, você vai puxar o ar, estufar o seu peitoral, contrair o seu abdômen e vai descer lentamente. Desce lentamente. Desceu, para. Agora você vai fazer uma torção para o lado esquerdo. Dessa forma. 1, um, volta à posição inicial, torção, lado direito. Volta à posição inicial, sobe. Mais uma vez... Desce lentamente, dá uma travada, torção para o lado direito, torção para o lado esquerdo, para e volta à posição inicial. Pegou o movimento? Vamos fazer uma sequência de três vezes para cada lado, mas antes, aí na descrição desse vídeo tem informações sobre o meu grupo fechado de WhatsApp, onde eu e o nosso nutricionista do canal fizemos um projeto muito legal, esse projeto é para quem quer ganho de massa magra, então você vai ter um cardápio direcionado para quem quer ganho de massa magra e o treinamento específico, para quem quer emagrecimento, além do cardápio específico para emagrecimento, treinamento também aeróbico bem intenso, que você não vê aqui no canal, e para você, minha guerreira, meu guerreiro, que está acima dos 90 quilos e que você precisa de um treinamento de baixíssimo impacto para não ocasionar dores nas suas articulações, joelho, coluna, ombro, enfim. Nós temos esse treinamento juntamente com o um cardápio apropriado para suas necessidades. Não se esqueça, entra aí. Nessa, nesta descrição, para você pegar essas informações. E agora, está preparado? Está preparada? Vamos fazer. Vamos à sequência. Pés paralelos à largura ou mais largo do que o quadril. Posicione ambas as mãos dessa forma, fazendo este movimento. Contraia o seu abdômen, estufa o peitoral e desce lentamente. Parou, gira para o lado esquerdo. Um, volta gira para o lado direito, volta, sobe. Desceu, gira para o lado esquerdo, gira para o lado direito, volta. Desceu a última, gira para o lado direito, gira para o lado esquerdo e volte à posição inicial. Caso queira, também ficha de treinamento montada para suas necessidades. Ficha de treinamento montada para o que você quer, entre aí em contato com esse número de WhatsApp que tem na descrição desse vídeo, para que você possa pedir a sua ficha de treinamento, contratar esse serviço, também tem cardápio, tem tudo isso aí, é só entrar em contato através do WhatsApp. Até o nosso próximo encontro!